Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Peço para orarem comigo, amado Pai. Obrigado por podermos novamente fazer um estudo, o um estudo da Tua Palavra. E peço encarecidamente que o Teu Espírito conduza este estudo. E que eu seja um instrumento da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em outras ministrações, em outros estudos, eu já comentei sobre a diferença que existe entre duas palavrinhas muito parecidas. Amor e amar. Eu sinto que, muitas vezes, as pessoas confundem um pouco as duas coisas. Porque uma coisa é o amor, o amor-sentimento, que é aquilo que se sente. É Aquele sentimento que a gente tem por um filho, que a gente tem pela esposa, que a gente tem pelos pais, que até, às vezes, parece que são um pouco diferentes, dependendo do, da pessoa, mas é um sentimento que a gente não tem domínio. E outra coisa é amar, que é um verbo, e verbo é ação, verbo significa agir. E quando Jesus pedia para que amássemos, por exemplo, o próximo, é, ele não pedia que a gente sentisse amor necessariamente Porque é muito complicado você amar em termos de sentimento Uma pessoa que te rouba Uma pessoa que faz o mal para ti Mas o que Jesus pediu É um comportamento amoroso É um modo de ser Porque amar significa comportar-se de uma determinada maneira a Bíblia fala em quatro tipos de comportamentos mas a minha administração, meu estudo hoje, quer abordar mais especificamente dentro do amor HP que em grego é HP e que significa no um, um sentido de, do amor incondicional quando a gente Lá em Coríntios, no capítulo 13, versículo 4, onde Paulo descreve mais ou menos o que é o amor ágape. Ele fala, o amor é paciente, o amor é benigno, ele não arde em ciúmes e assim por diante. Essas palavrinhas, paciência, benignidade, humildade, perdão, muitas vezes a gente não para para refletir realmente de um modo profundo o que, que significa cada uma dessas palavrinhas. E há alguns anos atrás, através de uma série de fatos, eu de repente eu estive diante de uma situação, peraí, o que, que é isso aí? O que, que é ser paciente? O que, que é ser benigno? E hoje eu quero falar sobre paciência. Por quase toda a minha vida, eu sempre achei que ser paciente fosse a capacidade de esperar. Tipo assim, ah, esperar a esposa ficar pronta, você já está sentado no carro, ela está se arrumando, ainda se ajeitando, escolhendo às vezes roupa haja paciência, ou você está na fila do banco, na fila do caixa tendo que esperar, haja paciência ou seja, num consultório médico que cons... você tem que esperar, enfim, eu sempre achei que paciência fosse aquilo mas mais do que simplesmente ser uma virtude de manter um controle emocional equilibrado, vamos dizer, sem perder a calma ao longo do tempo. Paciência. Quando você vai no dicionário, você já descobre que tem outros significados. Tanto que ali, ó, no Micaelis, fala assim, ó, é qualidade ou condição de paciente, tolerância, Virtude que consiste em suportar males, de sabores e incômodos resignadamente, sem revolta ou queixa. Opa. Resignação. Qualidade de quem espera com calma e serenidade o que tarda. Perseverança em realizar ou continuar um trabalho apesar das dificuldades constância Pô, só nessa definição nem estudando mais coisas da Bíblia só nessa definição do Micaelis, eu já fico, opa percebi então que paciência também é a capacidade de persistir em uma atividade difícil, agindo assim com, com muita tranquilidade acreditando que se irá conseguir o que se quer sendo perseverante, esperando o um momento certo para certas atitudes ou aguardando em paz a compreensão daquilo que procura entender. Quando no começo do ano o pastor Celso proclamou que esse seria o ano da perseverança, imediatamente eu lembrei. Também vai ser o ano da paciência. Ser paciente é, portanto, também ter a capacidade de ouvir alguém com calma, com atenção, sem ter pressa. Enfim, paciência é a capacidade de libertar-se da ansiedade. O que me ajudou muito a entender isso foi um amigo que eu conheci em São Paulo, apesar de ele ser da minha cidade, eu moro em instância velha, ele, inclusive há duas semanas atrás, completou 75 anos, ele era do, do, do bairro é, Campo Grande, que naquela época, quando ele nasceu, na verdade era uma, uma espécie de bairro, da zona rural da minha cidade e um mais engraçado <risos> e quando conversamos né, descobrimos que o meu pai foi professor dele quando ele era um piá ainda uma criança pequena daquela, e era aluno daquela época pastor Lauro, em que a gente também tinha aquele trabalho de ler um livro no primeiro semestre, ler um livro no segundo semestre e aprender a interpretar os textos, que eu também sinto que a grande dificuldade que temos hoje dentro da igreja, das pessoas não só lerem mecanicamente a Bíblia mas também estudarem, poderem interpretar aliás, hoje eu sinto que há que é uma dificuldade enorme em ler eu também reconheço que esse aparelhinho aqui tirou muitas, muito tempo de minha leitura e de meditação eu sinto que hoje as pessoas estão muito mais preocupadas com fake news do que realmente com o estudo da palavra. Pois é, mas o Pedro não é, é daquela época que, né, que ainda tinha aquela coisa da, da palmatória. para quem não sabe, não conhece, né, era quando alguém se comportava de modo inconveniente, o professor dava uma reguada na palma da mão só que naquela época não tinha régua de plástico, era aquela régua de madeira, e aí quando vinha, doía. Mas eu fui conhecer o Pedro Noé em São Paulo, por uma dessas coincidências da vida, porque o Pedro Noé começou a trabalhar numa indústria aqui em Campobão, que abriu, Campobão, que abriu uma filial no Nordeste, ele foi gerenciar essa filial, Acabou fixando residência em Natal, no Rio Grande do Norte. E, coincidentemente, a mesma pessoa que me levou para São Paulo, também o conhecia e o convidou também para trabalhar em São Paulo e foi lá que nós nos conhecemos. Para vocês entenderem, desde a minha adolescência, eu sempre tive um mau hábito de comer muito rápido. Comecei a fazer isso na época que eu estudava no, no, numa escola é, onde eu fazia o segundo grau, na época era segundo grau, hoje eu nem sei como é que é, na parte da manhã e na parte da tarde eu fazia o curso técnico-químico em coros. E eu, eu tinha um intervalo de 70 minutos, eu morava a 2 km da, da, da escola, isso significava 30, mais ou menos 30 minutos para chegar em casa, né? mais 30 minutos para voltar. Quer dizer, nesse intervalo de 70 minutos, 60 minutos só no caminhar. Sobrava 10 minutos para comer, <risos> para almoçar ou fazer alguma outra coisa, se ainda tivesse tempo aí para fazer. E era uma... Naquela época, pô, imagina você chegar um segundo atrasado, né? entrava na avaliação. Então, uma, tinha uma preocupação muito grande. Em função disso, eu sempre almoçava muito rápido. E quando eu conheci o Pedro Noé, como nós éramos da mesma cidade, acabei, de um certo modo, sendo o Cicerone dele, em São Paulo. Nós nos encontrávamos assim com frequência e normalmente, como trabalhávamos em áreas diferentes, a gente se encontrava na hora do almoço, volta e meia, às vezes até a gente jantava, mas normalmente era no almoço. E eu me lembro que a primeira vez que eu saí com o Pedro Noé para almoçar, Fomos a um restaurante sal service. É, até porque, por questão de, de, de rapidez, também a gente tinha um intervalo não muito grande, mas pela praticidade, porque aí cada um escolhe aquilo que come. E o mais engraçado é que, assim, esse negócio de comer rápido acaba criando alguns hábitos. Por exemplo, eu chego no restaurante, já chego, dou uma olhada por cima dos pratos, já sei mais ou menos o que eu vou pegar, pá, pá, pá, pá, estou sentado e já estou comendo. E muito rápido terminei, termino. Nas maioria das vezes em que eu saía com Pedro Noé era uma tortura, porque a primeira vez, olha, Pedro Noé era daqueles caras que pega o prato, Aí olha, vê a salada Escolhe, pensa Aí pega né? Põe uma, põe outra coisa Aí ele para Ele vai procurar os temperos Procura o tempero né? Eu sei que no primeiro dia eu já estava sentado na mesa E ele não tinha passado da fase da salada ainda quando ele finalmente chegou e sentou na minha frente para almoçar, pô, minha comida já estava fria. Isso me deixou, lá no fundo, irritado. Mas, pô, tudo bem, é um amigo. Primeira vez que estou almoçando com ele, vamos tocar o barco. A segunda vez que eu saí com ele, pô, aconteceu a mesma coisa. Aí eu digo, pá, aí a coisa vai complicar, né? Porque eu não vou comer comida fria. E aí, o que que eu tentei fazer? Aquilo que normalmente quando a gente conhece uma pessoa, começa a criar uma relação com a pessoa, e essa pessoa faz coisas diferentes da gente, a gente quer fazer o quê? Mudar essa pessoa. E eu pensei, ó, oh, vou ter que mudar esse negócio. Então, em vez de eu ir me servir rapidamente, o que, que eu fiz? Eu fui atrás do Pedro Noé para ver se eu... Empurrava ele, levava ele a se servir mais rápido. Uh, bom, nem vou contar todos os detalhes da história, mas resumindo, na verdade, o que aconteceu foi que eu acabei me servindo muito mais lentamente do que eu queria e não consegui fazer com que ele fizesse as coisas mais rápidas. E é engraçado... Como a gente faz isso, às vezes, até do modo inconsciente. Eu me dei conta depois, porque eu estava forçando a barra. Eu me lembro, quando eu conheci minha esposa, a gente começou a namorar, passou aquela fase inicial, oh, tudo bem. Eu descobri que eu sou gremista, ela era colorada. Adivinha o que eu fui tentar fazer? Fui tentar mudar. Fui tentar fazer ela ser gremista também. Resumo da história, não vou contar. Criei uma colorada mais fanática ainda do que era antes. Se bem que hoje a gente já tem consciência de que pô, uh, e, e essa história é uma besteira, porque, ainda mais quando são times opostos, né? para eu ser feliz, o teu time tem que perder, ou seja, para eu ser feliz, minha esposa tem que ser infeliz. Isso não tem muito sentido, tá? Mas eu tentei mudar, e a gente tenta fazer isso. Mas deixa eu continuar contando essa história do Pedro não é? porque isso me ensinou muitas coisas. É, no terceiro, eu chamo isso, o terceiro estágio de um, de um relacionamento. A terceira parte do processo. Na terceira parte, eu comecei a ser mal educado. Ainda tentava, volta e meia, provo provocar uma mudança de comportamento, mas eu não conseguia. Isso cada vez me deixava mais irritado, e aí eu passei a inventar desculpas para me retirar mais cedo, porque eu não gostava de ficar sentado olhando para ele enquanto que ele comia, porque eu já tinha almoçado. Aí eu inventava uma reunião que eu tinha, que eu teria a primeira hora, ou um relatório que eu tinha que terminar, e enfim, assim, passei a ser mal educado e comecei a deixar o Pedro Lué almoçando sozinho, na maioria das vezes. E o pior é que essas desculpas que eu inventava não eram verdade. Eu teria tempo para poder continuar almoçando era tudo uma irritação minha e uma irritação sem sentido. Ao mesmo tempo em que eu era mal educado no sentido de deixá-lo sozinho na mesa, ainda continuei sendo mais mal educado num estágio seguinte. Eu comecei a passar a dar indireta sobre o comportamento dele. No começo era assim um simples comentário. Depois passou a ser uma queixa de como ele comia devagar. Eu comecei a escancarar a minha insatisfação. Até chegar, cheguei a insinuar em um determinado momento, que ele não só comia devagar, como ele era devagar em algumas outras coisas. Ou seja, já partiu para um outro lado. E tudo pela falta de paciência minha. No quarto estágio, aí veio aquela coisa bem forte. Eu passei a evitá-lo. E quando eu não conseguia, quase sempre já tinha uma desculpa pronta para dizer para ele que eu não podia almoçar com ele. E assim passou um tempo até que um dia, finalmente, nós nos encontramos de novo. Eu não tive como cair fora e fomos almoçar Juntos novamente E durante o almoço Em um determinado momento Ele me questionou Quando eu passei a insinuar outra vez Que ele comia devagar, etc, etc E aí ele me disse assim Milton Por que você quer que eu mude O meu modo de comer Por que você quer que eu coma Mais rápido, se o modo como eu faço As refeições Os médicos me dizem que é o correto os médicos me dizem que devo comer com calma, mastigar cerca de 30 vezes cada alimento para facilitar a digestão, a absorção de vitaminas. Também me recomendo escolher os alimentos saudáveis para evitar engordar e não ter problemas no metabolismo. Por que eu devo mudar? Ele me perguntou. E no momento que ele falou aquilo, eu fiquei realmente chocado. Não com ele fiquei chocado comigo mesmo, o que que eu estava fazendo, eu realmente estava pedindo para ele fazer coisas erradas, eu tinha condições de reclamar dele, eu que pesava naquela época um quase 30% acima do meu peso normal, hoje eu continuo ainda acima do peso normal, por quê? porque eu não consigo fazer igual ao Pedro, não é que está fazendo certo, porque ele era um cara magro, saudável, ele estava faz... fazendo as coisas de modo correto, fazendo a refeição com calma, mastigando a comida como deve ser, hoje já dizem que tem que mastigar 40 vezes, já li ativo sobre isso, e eu estava tentando mudá-lo, para quê? Apenas para atender uma vontade minha? O um modo meu de ser? De repente eu percebi que minha impaciência era um, um comportamento, na verdade, que eu precisava mudar, e não ele. Eu que tinha que fazer alguma coisa diferente. Quantas vezes nós fazemos isso, principalmente com pessoas que são próximas a nós, principalmente com nossos familiares, com nossa esposa, com nossos filhos. Nós queremos que eles mudem e mudem por besteiras mudem por coisas que não tem sentido mudem por coisas que não tem influência nenhuma apenas por uma vontade, por uma questão do ego nosso, quantas vezes nós fazemos isso, eu me dei conta, como eu fazia isso com meus filhos e essa mudança quando ela ocorre, ela ocorre do fundo por revolta eles mudam porque eu, houve uma briga minha, uma exigência minha e eu deixo eles felizes com isso? não, muitas vezes é mais revoltados por impor a minha vontade e uma vontade pô, posso ter algo que realmente seja necessário e é mais saudável alguma coisa, eu posso tentar mudá los mas mesmo assim, a mudança a gente não consegue com palavras a mudança a gente consegue com exemplos. Isso aí é mais do que conhecido. A palavra diz isso nos provérbios ali, vários provérbios que falam sobre isso. Então, irmãos, percebi que paci ser paciente é ter a capacidade de parar para ouvir alguém com calma, com atenção, sem ter pressa, indo no ritmo da pessoa, principalmente aquela pessoa que você tem um sentimento de amor. Percebi que ser paciente não é apenas saber esperar, mas é ser educado, ser humanizado, é saber agir com calma, com tolerância, principalmente diante de fatos indesejados, que a gente não gosta, e principalmente paciência com o erro das pessoas. Porque ninguém quer fazer alguma coisa errada. Por querer, a não ser que queira fazer sacanagem, que isso é outra história. Mas ninguém faz algo, né? começa a fazer algo, olha eu vou fazer isso para errar. Todos nós queremos acertar. Ser paciente é ter então a capacidade de suportar incômodos, suportar dificuldades de toda a ordem, em qualquer hora, em qualquer lugar, sem queixas, com resignação. Ser paciente é mostrar autocontrole diante das tribulações e adversidades. É principalmente aceitar as pessoas como elas são, procurando entender por que são daquele jeito e não tentar mudá-las, aceitar. E como é complicado aceitar as pessoas como elas são? Principalmente no processo de formação de famílias, quando vem pessoas, né, marido e a esposa, vem de, de, de, de famílias diferentes, Educação diferentes, mas por algum motivo se sentem atraídos e descobrem que há um sentimento de amor, mas muitas vezes o comportamento amoroso não condiz com o sentimento. As pessoas podem cometer erros mas não podem ter medo de que a pessoa que convive com elas, ou seja, a família principalmente, ou seja, no trabalho também, pode ser, uh, ou em qualquer outro lugar, ela tem que ter certeza que ela não será repreendida de forma grosseira. Mas orientada no sentido de ajudar a acertar uma próxima vez. Há um ditado popular que diz assim, errar o humano, Eu não sei até que ponto isso aí é, é, é correto, ou okay. que o, o, o ser humano erra, não gosto de usá-lo porque isso faz pensar muitas vezes que as pessoas erram de modo inconsequente, sem se importar com o resultado de alguma tarefa. E isso não é verdade porque, como falei, é da natureza fazer as coisas certas. Se realmente há um problema, ter paciência é saber ajudar a encontrar a causa do problema para evitar a sua repetição no futuro. Quem sabe talvez seja necessário corrigir ou mudar um comportamento. Ah, um autor chama a atenção, é, quando eu escreveu o livro né, é, que eu usei na bibliografia ele chamou a atenção sobre que praticar paciência requer na verdade disciplina e a palavra disciplina vem da mesma raiz da palavra discípulo que significa ensinar treinar Então quando alguém erra É uma ação disciplinar Que às vezes pode ocorrer Se for o objetivo De gerar uma mudança de comportamento Realmente necessária Para evitar erros E qualquer mudança de comportamento Requer persistência Isso quer dizer que Praticar paciência É ser perseverante Requer persistência perseverança uh, esse assunto não termina aqui porque há um outro lado que tem que ser analisado em relação à paciência que é a questão da impaciência o que que a impaciência pode gerar uh, num próximo momento de repente a gente vai abordar isso e vai estudar isso um pouco mais a fundo só quero lembrar né, que o próprio Jesus nos dizia não sejais ansiosos, não sejais impacientes a coisa começa por ali então irmãos, você é paciente? você sabe o que é ser paciente? isso está te ajudando isso que eu estou falando aí está te ajudando a pensar um pouquinho no seu modo de ser você é disciplinado como requer um discípulo de Jesus afinal disciplina e discípulos né? são duas palavras que têm a mesma raiz quando Paulo começou falando o amor é paciente, colocou paciência como a primeira palavra foi justamente para começar por ali o nosso trabalho de mudança de comportamento nosso como discípulos de Jesus de sermos pacientes que Deus nos abençoe Nessa caminhada, nesse processo de mudança. Amado Pai, obrigado por mais uma oportunidade de podermos conversar com nossos irmãos. Espero que realmente o teu espírito tenha conduzido essa, esse estudo e que ele tenha ajudado a refletir, que os irmãos reflitam sobre seus comportamentos e suas vidas. E que possamos cada vez mais estar perto do Senhor, meu Deus, através das palavras que Jesus nos deixou. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.